Boa. Bom, então bom dia a todos e todas. Pessoal, fiquem super à vontade aí de abrir o, a câmera do vídeo. Vi que a, a Fran e o Lucas já abriram, então um prazer aí. A gente tem esse encontro hoje para explicar uh, essa nossa iniciativa que a gente vai abordar daqui a pouquinho, né? Esse programa de aceleração. Então, só com, combinando um pouquinho para vocês uh, o modo de interação a gente vai pedir sempre que vocês tiverem dúvidas e a qualquer momento fiquem à vontade que coloquem no chat a Helena aqui ela vai estar captando as, as dúvidas e trazendo aqui para conversa então acho que essa modalidade que a gente vai trabalhar hoje mas mais uma vez eu fico faço o convite para que a gente seja um papo bem interativo não seja um monólogo tá então a ideia é que a gente traga qualquer tipo de esclarecimento para vocês então dúvidas de qualquer natureza, fiquem à vontade né, de trazer e vamos usar esse encontro de hoje para a gente ter um, um bom papo, tá pessoal? Eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui um segundo e a gente já traz a agenda do dia. Vocês estão vendo a minha tela, a apresentação? Positivo, Edu. Ótimo. Bom, pessoal, então acho que só trazendo um pouco aqui de contexto e nomenclaturas, a gente está numa iniciativa é, chamada Projeto floresta Mais Amazônia, que é o PNUD e o MMA estão liderando essa iniciativa, daqui a pouquinho eles comentam um pouco mais, e dentro desse projeto ele tem uma série de, de intervenções, de, de programas, o nosso é um programa de aceleração, e a gente explica, obviamente, o que é aceleração, acho que boa parte de vocês já devem ter um entendimento básico do que é, então, a gente vai querer tratar sobre esse aspecto, ou esse braço do projeto Floresta Mais da Amazônia. Okay? E como comentei agora há pouco, a gente tem essa iniciativa que é liderada pelo Ministério do Meio Ambiente, o e o PNUD, ao da Green Climate Fund. E, como parceiros executores, estamos aqui... Eu, bom, esqueci de me apresentar, desculpa, eu sou o Edu. Eu, sou, eu faço parte do Sense Lab, é uma organização baseada aqui em São Paulo, uma consultoria que trabalha com estratégia e inovação. Da parte do SenseLab estamos aqui eu e a Helena e a gente tem na verdade um consórcio, né, é composto pelo SenseLab, o IDESAN e, e a Mas. A Gabi está aqui, ela apresenta aqui daqui a pouquinho um pouco da organização dela. Então a gente nós somos os parceiros executores, mas muito colado aqui com o PNOJMA na oferta dessa iniciativa. Gabi quer fazer uma fala rapidinho? Sim. Oi, pessoal, eu sou a Gabi, trabalho aqui no, no IDSAM, na Mais aceleradora de negócios de impacto. É um prazer a gente estar tá tocando esse edital aqui em conjunto com o PNUD com o Ministério do Meio Ambiente. É, o intuito desse webinar é a gente falar basicamente tudo o que vocês precisam saber sobre o edital é, de aceleração. E, e também vamos tirar dúvidas no final e, e apresentar o formulário de inscrição, fazer uma, fazendo uma simulação de de como que é o preenchimento do formulário. É isso, estou aqui à disposição, vou passar a bola para o Du. Ele vai, ele vai começar apresentando, junto com o PNUD e com o Ministério, que vão fazer uma introdução, e aí depois eu apresento a parte de, de seleção, aqui do nosso lado como que fica, trazendo a visibilidade para vocês é, de quais vão ser os critérios e as etapas da, da seleção do edital, e aí depois a gente vai contar como que vai funcionar a aceleração. Obrigado, Gabi. Bom, turma, a agenda aqui do dia não é super exaustiva, a gente tem três é, momentos aqui, então gente, eu já vou passar a bola para o PNUD de NMA, trazer um, um pouco mais de detalhe né, do que que é essa iniciativa do projeto Floresta Mais Amazônia. Depois o item do a gente mergulhar com vocês e explicar a chamada, o regulamento da chamada que está disponível no site, né? então a gente passar pelos, pelas várias etapas que compõem esse programa, dar esclarecimentos para vocês, e um item 3, ao final dessa, da nossa agenda de hoje, a gente passar, como a Gabi trouxe, o formulário de inscrição, trazendo principalmente para vocês como que é composto esse formulário, porque ele não é, não é simples, né? a gente sabe que ele demora um tempinho. Então, a gente já esclarecer qualquer tipo de dúvidas aqui que vocês possam já ter tido ou vão encontrar no breve futuro. Ok? Então, Fernanda, Larice, passo a bola para vocês. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Obrigada, Edu. A gente vai começar com uma fala do Ministério, Mariane, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiro é um é um grande prazer estar aqui com todos vocês, né, com, com interessados, né, nessa nesse programa de aceleração, nesse eixo de aceleração, é, para a gente contextualizar um pouquinho como é que a gente chegou aqui, né, em processos de inovação dentro do Ministério do Meio Ambiente, junto com o PNUD. Uh, esse é um programa que ele é amplo, né? O Floresta Mais Amazônia, é um programa que tem como objetivo uh, fortalecer conservação florestal e, e pagamentos por serviços ambientais. Né? Então, a gente tem buscado soluções nesse sentido. É um programa que foi capitaneado pelo governo brasileiro, Uh, por conta das reduções de emissões por desmatamento e degradação, famoso RED, é, por causa das reduções de emissões na Amazônia em 2014 2015. E, e essas reduções, né, é, é, essa captação foi por, né, através do fundo do Green Climate Fund, fundo verde para o clima. Então, esses resultados do Brasil originaram, é, é, possibilitaram a gente capitanear esse projeto que a gente chama de Floresta Mais Amazônia. E Amazônia porque é, justamente essas reduções vieram da Amazônia e elas têm que, de alguma forma, ou né, em grande parte, voltar ou serem é, é, protagonizadas na Amazônia. Então, é, esse projeto ele tem quatro... É, Quatro modalidades. A primeira é uma modalidade de conservação, que é pagamento direto ao beneficiário, que consegue conservar em, em sua propriedade, pequenos proprietários rurais e possuidores, que conseguem conservar além do obrigatório por lei, né? o que está estabelecido no Código Florestal e está muito vinculado com o Cadastro Ambiental Rural, CAR. A segunda modalidade é a modalidade de recuperação. A gente Obrigado. teve que... É, reestruturar, ela está passando por uma reestruturação, porque a gente entendeu a importância da recuperação da vegetação nativa, então a gente é, ainda está apresentando uma nova estrutura aí, que tem um pouco de pagamento direto, mas tem muito mais ah, ah, do, do, do incentivo direto à recuperação, né? então a gente vai auxiliar efetivamente na recuperação da vegetação nativa na Amazônia a terceira modalidade é a modalidade de comunidades que pode ser acessada através de projetos, né? A gente já teve editais e que são relacionados ao nosso público alvo, que eram os é, são os é, PIPCTs, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, né? Então nós temos essas três modalidades aí de acesso e a quarta modalidade que é a modalidade que a gente está tratando hoje aqui é a modalidade de inovação e que a gente entende como Ministério, é, que ela não poderia ficar de fora. É onde a gente pode encontrar é, soluções, incentivar essas soluções, acelerar as soluções de negócios sustentáveis. Né? Então, é, incentivar esse empreendedorismo é, na, de florestal ou de soluções para serviços ambientais, que fortaleçam uma cadeia, é, produtiva ou negócios sustentáveis é essencial dentro desse nosso contexto, desse nosso novo mundo e de, e, e de um ambiente mais saudável. Então, eu queria agradecer vocês que estão aqui com esse propósito, agradecer o Sense Lab e, e o Idezan, né, que está executando de uma forma muito é, com, com toda a excelência e né, experiência que eles têm nos auxiliando nesses processos. E, e gostaria de passar a palavra também para a Fernanda, do PNUD, nosso, nosso parceiro que coordena aqui junto com a gente esse projeto de extrema importância aqui para o Ministério. Obrigada, gente. Bom dia a todos, obrigada, Mariane. É, eu sou Fernanda Coelho, eu trabalho aqui no PNUD, estou responsável pela modalidade de inovação, junto com a Vitória, minha colega que está aqui presente. É... A modalidade de inovação, ela busca fomentar negócios que tenham uma atuação direta na Amazônia Legal ou que tenham condições de nos próximos seis meses estarem atuando na Amazônia, né? Essa é uma mensagem que eu acho que precisa ficar importante aqui. Essa modalidade, ela está estruturada em quatro eixos principais, né? Onde a gente tem a parte de ideação, a gente tem... É, originação, incubação, e aqui a gente está falando especificamente da parte voltada para a aceleração que está sendo implementada pelo Edesan mais e pelo SensiLab. Então, a ideia desse eixo né, é fomentar uma nova economia verde para a Amazônia, mas sempre atrelando com o desenvolvimento das comunidades e com a sociobiodiversidade da Amazônia. É... Esse é o edital que está aberto no momento, a gente queria deixar claro aqui que a gente está num processo de contratação das instituições ou dos consórcios que vão implementar os eixos de originação e incubação né, para negócios que estejam no estágio mais inicial de, de desenvolvimento, mas é, é, sugiro que vocês acompanhem a página do projeto e as redes do PNUD para poder ficar ligado nesses próximos editais. É isso, estou super ansiosa aqui para conhecer os negócios né, e acompanhar esse processo. Estou é, bastante feliz com a colaboração com o pessoal do EDESA Mais e do CENSE e passo a palavra para eles para falar especificamente sobre esse edital. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Mariana. Até, Mariana, desculpa, eu falei a mas eu confundi os nomes. Então, ainda com este projeto, dá para fazer essa gafe. Turma, Vou voltar para compartilhar aqui a minha tela. E aí, mais uma vez, agora a gente vai entrar no modo aqui de apresentar a, a iniciativa, esse programa de Então, fiquem, mais uma vez, super à vontade de convidados e convidadas a colocarem aqui no chat dúvidas que vocês já tenham pela leitura inicial do edital, mesmo que apareçam agora, à medida que a gente for passando pelas telas, tá bom? Vamos só um segundo aqui. Voltou a compartilhar aqui do meu lado? Sim, está compartilhando aí, Edu. Sim, então está ótimo. Bom, turma, então primeiro, se é chamada. A gente comentou um pouquinho, né, Fernanda e... Ai, caramba. Esqueci. Calma, calma, calma. Mariane. Mariane, desculpa. Vou compensar essa gráfica aqui mais à frente. Pronto, então a chamada, o né, Programa de floresta, de floresta Mais Aceleração, ele basicamente ele tem um intuito aí de oferecer conteúdos técnicos, apoio, né, assessoria os empreendimentos que estão na Amazônia trabalhando com a questão de desenvolvimento sustentável, com a geração de impacto no território. Então, ele é um programa de capacitação técnica, conexão né, com vários atores, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele não traz um aporte financeiro, né? então esse programa não tem a oferta de um recurso de capital semente, mas ele tem muito, sim, de, um, de uma questão de oferecer conteúdos para modelagem de negócio, para clareza e intenção de impacto, e claro, conexões com diversos atores aí, sejam eles stakeholders, é, parceiros, mercado, investidores, e entre os próprios participantes da exploração, acho que tem muito a ganhar entre vocês. Então, esse é um pouco do, do resumo da nossa iniciativa. É, o programa, em linhas gerais, como que ele vai acontecer, né? então, a aceleração, ele vai começar em fevereiro e vai durar seis meses, então, de fevereiro a julho, a gente vai ter a oferta desse programa, e, geralmente, o programa de aceleração, ele é algo bastante é, é, participativo e de oferta contínua de conteúdo, então, depois vocês vão, vão ter que tomar conhecimento que as atividades, elas praticamente são semanais, essas atividades, elas são né, divididas em vários tipos de intervenções. Né? Então, aqui tem o webinar de conteúdo, todos os webinários vão ser virtual, então, em modalidade de caminhão, assim como essa nossa, no, no Zoom ou outra plataforma, Então geralmente, a gente vai trazer um especialista de algum conteúdo para trazer para vocês né, o conhecimento, a expertise daquele tema e... Obviamente, que seja de total interesse para a questão do negócio de vocês. Então, a gente vai ter esses webinários de conteúdo, que são né, encontros ali com alguém, que é algum especialista. A gente também tem a piscina de trocas e conexões aqui em modalidade presencial. Alguns dos eventos que a gente vai ter, até esqueci de dizer aqui é o formato, é o formato híbrido, do nosso programa. O que significa isso? A gente vai ter uma predominância de intervenções é, virtuais com vocês. Mas também algumas presenciais, porque é importante também né, a gente se conhecer, tem é uma questão da gente se relacionar, então a questão de, de network é importante estar tá, presencial, e claro, a gente tem uma questão de produtividade, quando a gente poder estar ali dois a três dias presencialmente, ele vai ser super interessante né, para as várias trocas do acontecer. A gente está é, inicialmente desenhando um programa onde seis negócios empreendimentos vão ser selecionados para participar da aceleração. Então, é um grupo aí de meia dúzia de, de empreendimentos e vão estar participando de todas as atividades. Né? Então, voltando aqui para o verdinho segundo, a gente tem a oficina de troca de conexões. Então, a gente ofertar para vocês alguns momentos presenciais, onde vai ter muito, obviamente, carga de, de conteúdo, de aprendizado, mas também de incentivo a que vocês aprendam com o grupo. A gente sempre diz também que existe uma riqueza enorme é né? dos próprios participantes, não é... O Programa de Seleção não é, em geral, uma oferta de alguém, de de conhecimento, alguém que recebe, pelo contrário, uma via de duas mãos, e até entre vocês, vocês trocarem aprendizado, então, super importante. Também, nesses encontros presenciais, a gente vai tentar ao máximo possível trazer alguns possíveis investidores, alguns mercados, que possam estar né, tá tomando conhecimento, da iniciativa de vocês, e futuramente, né, começar a desenvolver ali uma, uma potencial conexão, alguma relação né, de aporte de capital. Então esse é a oficina de trocas e conexões. É, essas verdinhas, essas duas primeiras, elas são atividades que a gente chama de todos os acelerados, eles participam juntos. Né? Então o webinar todo mundo vai estar no mesmo dia, as oficinas né, as presenciais também vão estar todo dia. Mas ao mesmo tempo esse programa ele precisa ter uma customização porque cada empreendimento vai ter suas próprias necessidades. Né? E como que a gente faz isso? A gente trabalha com oferta de assessorias e mentorias especializadas, então cada um dos seis acelerados vão, vai ter um mentor designado e esse mentor vai acompanhar, toda a jornada de aceleração, e esse mentor tem muito uma função de ajudar a entender como que os aportes recebidos durante a aceleração estão sendo aplicados é, no, no, na evolução do, do empreendimento. Na questão de assessoria, é mais no lado específico técnico, né? Então, por exemplo, ah, tem uma questão de precificação do meu negócio, então, essa assessoria vai ser com alguém especializado nesse tema e vai ser marcado né, um momento ali de, de papo entre o empreendimento e esse, e esse assessor. tá? Claro que tudo isso a gente vai mapear depois, quando a gente sele, selecionar os seis acelerados e depois fazer um diagnóstico com vocês, a gente vai entender quais são as necessidades específicas de cada um de vocês e poder ofertar né, os apoios específicos que vão ser necessários. E aí tem um, um último ponto aqui, que é o monitoramento das evoluções, então a gente vai trabalhar com uma ferramenta que a gente chama de plano de desenvolvimento, onde a gente entende né, quais são as principais oportunidades do empreendimento quando ele começa a aceleração, e a gente vai querer entender e aportar, obviamente, desenvolvimento e melhorias, para que final da aceleração, após final de seis meses, a gente possa adquirir né, o quanto que vocês conseguiram evoluir a partir né, das várias trocas que teve. Tem alguém que quer trazer alguma coisa? Liana, você fica à vontade de me interromper quando for necessário, tá? Sim, pode deixar. Acho que tivemos uma pergunta sobre o público-alvo, que daqui a pouco você vai entrar. Então, qualquer coisa, se não for respondida, eu volto e trago. De resto, pode continuar. Perfeito. É, a gente já entra mais daqui a pouquinho sobre o público-alvo. tá? Bom, Turmin, então, acho que só para fechar essa tela aqui, a gente está falando de um programa de seis meses, um grupo a princípio de seis acelerados, né numa num misto de atividades presenciais e virtuais, mas que é composto por uma série de atividades, né momento de webinar, momento de oficina, momento de mentoria. Então, acho que só para dar uma clareza para vocês, que vai ser um processo bastante intenso, então a gente espera uma dedicação de vocês, até cada empreendimento sendo representado por pelo menos duas pessoas, né porque quando uma não puder participar, tirar férias, poder ter outra pessoa representando. Então, acho que o convite é, é feito a vocês aí, mas sabendo já de antemão que tem aí uma perspectiva de bastante interação esses é seis meses da aceleração. Dando um passo aqui, eu não vou me estender a, a trazer todos os pontos, mas isso aqui é o, é o arcabouço técnico do nosso programa, né? A gente dividiu a oferta de conteúdos da aceleração em quatro principais módulos. Então, um primeiro que fala sobre impacto. Então, como que o entendimento de vocês trabalhando na Amazônia já tem, acho que esse caráter, né? gerar um impacto positivo seja ali para a Amazônia seja para a população que ali habita mas quando a gente fala de impacto não é apenas né? um negócio ter um impacto e não ter uma clareza, então a gente vai trabalhar muito com a questão de entendimento né dessa clareza, então teoria de mudança que é um instrumento bastante utilizado no campo, e a gente vai obviamente passar o que que é, como que se constrói trabalhar também conceitos e noções de qual a importância e como fazer uma mensuração do impacto então, obviamente para a gente conseguir ver é, se o impacto desejado ele realmente está acontecendo é, pela atuação da organização e também qual a importância de comunicar esse impacto. Né? Porque um negócio dessa natureza, ele tem sim um viés, uma intencionalidade de parar de pé, de ponto de vista financeiro, mas também de comunicar né? qual que é o benefício de ser gerado para espaço natural, para a população. Então, bastante focado nessa questão de impacto, em várias questões, desde clareza até comunicação. Quando a gente entrar em modelo de negócio, talvez aqui bastante conteúdos que você já vem trabalhando, mas que a gente vai conseguir aportar e dar oportunidade de melhoria, então, entendimento de mercado, segmentação de cliente, propósito de valor, então, quem já vem trabalhando com o negócio, com a estruturação do negócio, isso aqui já é algo que foi passado, mas sempre vai ter oportunidade de a gente refinar, a gente poder questionar alguns pontos de vocês e ter alguma revisão, é, entendimento do produto, serviço, como que a gente vende, então bastante também focado aí na, na oferta, da solução que vocês têm, especificação, a questão com o cliente, ah, por fim aqui a gente tem um entendimento da saúde financeira do negócio, né? então como fazer é esse balanceio de custos, despesas, receitas, tá? então esse modelo é de negócio bastante amplo aqui. Depois tem o um terceiro modo, que a gente chamou de capacidade tipo, ou operações, aqui a gente está para dentro da organização. Então, quais são os recursos que vocês precisam, sejam recursos materiais, sejam recursos financeiros, intelectuais. quais são os principais parceiros que, que o negócio ali precisa estar tá, ali se conectando, entrar em questões administrativas, jurídicas, contábeis. E aqui, por exemplo, tem bastante, da gente poder ofertar uma assessoria para vocês, trazendo né, algum escritório de alguém que tem bastante experiência com jurídico, contábil. Muitas vezes o negócio ele é pequeno, né? Vocês têm uma equipe muito pequena e não conseguem dar atenção, até ter pessoas que têm expertise em algum ponto. Então, esse aqui ele é bastante utilizado no nosso programa de seleção: né? trazer um, uma expertise de um ponto financeiro, ou financeiro, desculpa, um contábil, um jurídico. E outras questões que a gente está falando aqui de equipe, né de como que é a questão de cultura da organização, a questão de diversidade e inclusão, que também é um item bastante importante no nosso processo de seleção, já gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, esse aqui também é um módulo bastante robusto, para capacidade de operações, assim como é o modelo de negócio número 2. E um quarto está falando é, ainda também de pessoas, mas focado né, em muito quem que é a cara da organização, né? então a liderança, quais são as competências que são necessárias para que essa liderança, mas também a equipe, elas possam né, levar esse negócio adiante, exercitar o maior potencial né, do negócio. Então, a gente vai trabalhar essas questões de competência tanto do lado, do ponto de vista de quem está mais na personalização, quanto de toda uma equipe que está por trás, e também é super importante entender quais são as principais competências e como manifestar essas competências na prática. ok Então, isso aqui é um pouco do nosso conteúdo. Isso, isso aqui vai ser trabalhado durante seis meses, tá? então é, não é algo que vai ser dado em uma ou outra intervenção, e a gente vai estar tá diluindo esses vários conteúdos durante a aceleração, e como eu disse anteriormente, a customização quando a gente fizer o diagnóstico, entender com cada um de vocês quais são os principais pontos de né onde cada um de vocês vai querer se aprofundar mais e não necessariamente vai querer ir né, no nível de detalhe com cada um deles, porque né, é bastante exaustivo aqui. Seguindo aqui um pouquinho, um pouco de quais são os benefícios, ou seja, por que né, vocês de no programa como esse, o que vocês têm a ganhar. Né? Então, acho que além dessa questão de, de diversos diversos temas né, de conteúdos técnicos que a gente acabou de apresentar, é entender que a gente vai também trazer várias ferramentas para vocês. né? Então, eu falei da perda de mudança, é, não sei se todos vocês conhecem, mas é um instrumento bastante utilizado, quando está falando, de clareza, do impacto do, do negócio. A gente vai trabalhar também com noções de pitch. Eu acho que pitch, todos vocês devem saber, que é aquele instrumento que a gente quer utilizado né, para a captação de, de investimentos. Né? Então, como que você apresenta? em geralmente 2 a 3 minutos do seu negócio, a ponto de cativar aquele seu potencial financiador. Então, a gente vai trabalhar noções de como que vocês conseguem elaborar, quais são os principais pontos. É, e aí, que entra uma série de questões né, de conteúdo certo, já falei, nos encontros presenciais, a gente está também, também trazendo uma questão de conectar vocês né, com potenciais mercados, então, fazer mesmo um roadshow, a gente trazer é, quem possa estar interessado nas soluções de vocês e começar a criar ali algum tipo de, de, de conexão que depois dessa ação isso possa se estreitar e se manifestar como um aporte de recursos, né? E as diversas trocas, né? Sejam lá conteúdos técnicos ou reflexões, e toda a equipe aqui, né? Sense Lab, Deus, é Asp, PNUD, M.M.A., vai estar podendo trazer para vocês as suas experiências, né? Trabalhando com processos como esse. Tá? Então, um pouco do quais são, de fato, uh, os duelos que vocês podem ter partindo do, uh, participando de um processo como esse. Falar aqui do, dos times, né então assim, essa chamada foi uma chamada expressa, né? a gente abriu é, no dia 4 de outubro, a gente encerra no dia 31, então a gente tem aqui mais ou menos né, 11 dias, para quem estiver interessado, a gente mais uma vez reforça muito o pedido, e o interesse de vocês em participar, então até o dia 31, ao final do dia, as inscrições vão ser né, elegíveis, então o processo vai estar aberto, depois a Davi vai passar um pouco do formulário, como ela comentou anteriormente, explicar um pouquinho como é esse processo, e o link é esse aqui, tá? na verdade esse link aqui é a, a, o link da chamada do projeto com, da aceleração como um todo, depois tem ali um específico para as inscrições, mas assim anotem aí, a gente vai disponibilizar essa gravação depois, mas isso aqui é o acesso para vocês a entenderem os detalhes do programa e efetivarem as suas inscrições. Okay? E aí, então a gente vai entrar agora em explicar o processo de seleção, e aí eu vou passar a bola para a Gabi. Oi, pessoal. Vou compartilhar um pouco aqui com vocês de como que vai ser o processo de seleção. É, a gente tem algumas etapas olhando para o processo de seleção, que começa na pré-seleção 1, é, que é os empreendedores, é, e, enfim, as pessoas elas vão preencher o formulário que a gente vai passar com vocês no final, fazendo uma simulação. Aí... Dentro desse formulário, depois do dia 31, a gente vai analisar os inscritos. Desses inscritos, a gente vai selecionar 20 impedimentos para passar para a pré-seleção 2. E o que, que compõe a pré-seleção 1 um, e o que, que compõe a pré-seleção 2? Dentro da pré-seleção 1, um, a gente vai estar tá olhando primeiro para uma fase de é, critérios de seleção, onde a própria plataforma vai selecionar os inscritos de acordo com alguns critérios que a gente já deixou pré-estabelecidos. Depois a gente vai passar por uma análise de sensibilidade, só para validar se a seleção automática da plataforma é, está coerente ou não. Então, é, para garantir que a gente vai estar tá fazendo uma seleção justa para todos os selecionados, né, caso é, ocorra algum eventual errinho, a gente consegue dar uma olhada em tudo. E depois da análise de sensibilidade, a gente vai passar por uma avaliação, de três pareceristas aqui do IDC, vamos olhar para todas as propostas é, que, a gente, que a gente selecionou como as melhores, e, e de acordo com alguns critérios já estabelecidos aqui, um, uma régua de parâmetros, a gente vai selecionar os 20 melhores empreendimentos. Desses 20 melhores empreendimentos, é, 12 vão passar para a, pressa, é, para a etapa da diligência, e aí isso acompanha a pré-seleção 2. Na pré-seleção pré 2, a gente vai estar tá olhando para as entrevistas. Essas entrevistas elas vão acontecer com todos os empreendimentos é, e elas vão acontecer de forma online. É, depois das entrevistas, desses do, é, desses 20, vão virar 12, que vão passar pela etapa da diligência. Na diligência, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada dos negócios. Então, a gente vai fazer o levantamento... Basicamente um raio-x do negócio, como que ele está, como que ele é estruturado, como que está o financeiro, como que está a parte jurídica, como que está, enfim, todos os campos do negócio. É, e desses 12 negócios, os mesmos 12 vão passar por essa validação com os nossos parceiros, é, via oficina virtual. Então, os 12 empreendimentos que foram selecionados na diligência vão passar por essa validação com os parceiros, e depois dessa validação com os parceiros, a gente vai chegar... É, dos seis melhores empreendimentos, e aí é a seleção final. É, ou seja, a gente vai começar com 20, de 20 vão para 12, de 12 vão para 6, e esses seis vão ser os que vão passar pelo processo da aceleração. É, Edu, pode passar para o próximo slide. Só tem uma pergunta oh, aqui, Gabi. É, eu ia acionar ah. agora. Vai lá, Edu. Valeu, Lena. Da Sibeli... Ela perguntou aqui que a ah, bom, a Sibeli acho que é do ICMBio, né? Que se algum pessoal da Resex irá uma proposta, ela poderia participar desse processo, né? Das entrevistas, e eu até diria da, seleção, da aceleração também. Sibeli, sim, acho que seria super importante, né? Alguém do ICMBio, né? nesse caso de vocês, tá, tá participando junto da aceleração, como eu disse anteriormente, a gente incentiva que qualquer um dos selecionados da aceleração não participa com uma única pessoa, posso ter uma equipe, né? Duas, três pessoas, e até ter uma equipe multidisciplinar é interessante. Então fica super o convite sim de você apoiar o, o pessoal nesse nesse processo e aí desde da dessa etapa de seleção até eventualmente se vocês forem selecionados para a também participar. E aí claro, Silvia, eu acho que um pouco, muito na sua disponibilidade acompanhar o processo, porque como eu disse anteriormente a seleção ele vai ser bem intensa, mas eu acho super interessante, já que existe, eu acho que bastante uma simbiose entre vocês aí e o pessoal da reserva se, se não ficou dirigida a dúvida, pode colocar no chat. Fabi, vou passar aqui, tá? Tá bom. É, Sibeli, a gente, vai, a gente vai continuar tocando, acho que talvez essa dúvida pode ser esclarecida novamente depois, é, eu vi que você falou que cortou, mas de qualquer forma a gravação vai ser disponibilizada, tá? A gente está gravando aqui o webinar. É, então, pessoal, só aprofundando aqui, a pré-seleção 1 ela vai acontecer do dia 1 até o dia 7 de novembro, Isso, esse processo é um processo interno, né? que é nós aqui da equipe do IDESAMO vamos estar tá olhando, e, e, e é isso, a gente vai olhar o total de inscritos e desse total de inscritos, a gente vai selecionar os 12 melhores empreendimentos para a etapa das entrevistas, é, e essa filtragem inicial ela vai ser realizada com base no formulário de inscrição, e os critérios que a gente vai estar olhando vai ser a área de atuação, a localização da sede, né porque o foco aqui do programa é ter uma atuação na região da Amazônia Legal, a gente vai estar olhando também para o nível de maturidade do negócio, e, e o, de novo o nosso foco aqui nesse, nessa chamada de aceleração, a gente vai estar olhando para níveis de maturidade intermediário e avançado, o que, que isso significa? Significa ter o produto ou o serviço já validados, ou seja, desse momento de nível de maturidade em diante vai ser o nosso foco. É importante também ter clareza na apresentação do negócio é, e também a gente entender a viabilidade do produto ou serviço. Outro critério é o perfil da equipe, a gente vai estar olhando para competências, regime de, dedica de dedicação e representatividade de mulheres especialmente. É, também outro critério é a clareza e potencial do impacto. É, o potencial de escalabilidade e outros, eventualmente, se for necessário. E eu reforço aqui, pessoal, que... tem outra, pode... outra pergunta ah, da Paula. Tá pode falar. E ela perguntou se a sede pode ser em São Paulo mas uma explotação na Amazônia Legal. Sim, pode. É, o nosso foco aqui é a atuação na Amazônia Legal. Então, a gente vai estar olhando tanto para empreendimentos que estão na, na região da Amazônia Legal e atuam na região da Amazônia Legal, ou que podem ter sede em outra região do Brasil, mas o foco esteja na região da Amazônia Legal. Quer dizer, o, a atuação esteja na Amazônia Legal. Desculpa, pessoal. É, posso posso continuar? A uh, Fran Lucas fizeram uma pergunta aqui, Gabi, mas, uh, o e Lucas, a gente ah, vai retomar é e vai dar mais detalhes mais para frente sobre o nível de maturidade. Tá, a gente retoma daqui a pouquinho. Tá bom. Pode seguir. É, Obrigada, Edu. Aí sobre a questão da paridade de gênero, gente, eu enfatizo aqui porque é um ponto focal nesse, nesse, nesse projeto, que é muito legal e muito especial, que a gente vai estar tá olhando diretamente para isso e a gente vai ter como objetivo selecionar é, para com que pelo menos 40% dos, dos negócios selecionados atendam ao menos um desses critérios de paridade de gênero, que vai que vamos estar tá olhando para mulheres na liderança, representatividade de mulheres. De pelo menos 50% e mulheres como principais beneficiárias finais. É, esse é o nosso objetivo, né? Vamos torcer para conseguir cumpri-lo. Pode passar, Edu. Então, é, como eu já falei rapidinho antes, o nosso processo de seleção ele vai passar por essas três etapas da pré-seleção 1, um, que a primeira etapa é a classificação automática da plataforma, seguindo aqueles critérios que acabei de mencionar. A segunda etapa vai ser a análise de sensibilidade para garantir que a classificação automática da plataforma está sendo realizada de forma justa. E a terceira etapa é a avaliação de pareceristas, que vão ser três pareceristas é, aqui da equipe do IDC, olhando para quatro dimensões é, de avaliação, Sendo elas impacto, mercado, financeiro e time. Pode passar, Edu. Aí, a gente vem para a etapa da pré-seleção 2, é, que vai acontecer dos dias 8 até os dias 18 de novembro. Lembrando que essas datas são datas internas, onde a, a nossa equipe aqui do IDCAM vai estar tá fazendo essa, todas as análises de seleção. É, e aí, a pré-seleção 2 consiste na, na etapa de entrevistas, então vão ser entrevistas semi-estruturadas individuais, com os 20 empreendimentos selecionados lá da etapa da pré-seleção 1, um, para que a gente consiga aprofundar as informações que foram fornecidas para a gente no formulário de inscrição. É, e também, por fim de detalhamento e comprovação das informações, das informações fornecidas, é possível que documentos institucionais sejam solicitados durante as entrevistas. Mesmo que esses documentos, não esses, mas mesmo que me, é, no PROSAS, né, que é o formulário de inscrição, a gente já, já peça alguns documentos, pode ser que nas entrevistas a gente venha a pedir mais alguns, para com que a gente consiga comprovar essas informações. E aí, a partir das entrevistas e análise da documentação enviada, é, de 20, a gente vai selecionar os 12 melhores empreendimentos que vão seguir para a etapa da diligência. Pode passar. Por favor é, Aí, depois da, das entrevistas, vem essa etapa, que é a etapa da diligência, que vai acontecer do dia 21 de novembro até o dia 2 de dezembro. É, a diligência é uma análise mais profunda sobre os negócios, onde a gente vai estar tá olhando para toda a documentação jurídica e contábil, entrevistas aprofundadas com os empreendedores e com a equipe e, potencialmente, com os principais stakeholders e, e comunidades beneficiadas. Qual que é o objetivo da diligência? É da gente conseguir assegurar a, a elegibilidade e, e capacidade do empreendimento para investimento é, e reduzir riscos financeiros, reputacional, de operação e ou de impacto. Eu reforço aqui que esse pro, programa de aceleração, ele não vai ter a etapa de investimento diretamente relacionada aqui como acontece em outras acelerações da AMAS, mas a gente vai conectar, os empreendimentos com possíveis investidores, né, então o, o, os empreendimentos eles vão ter essa, essa visibilidade, mas a gente só não vai, assim, né, tocar toda, todo o processo de investimento como normalmente a gente já faz em, em, em outras acelerações aqui da Amaz, que vocês devem conhecer. É, mas de qualquer forma, é, a diligência, ela é muito importante, não só para isso, mas também para a gente olhar para to todos os todos os outros âmbitos de reduzir riscos financeiros, reputacional, de operação e de impacto. E ao final dessa etapa a gente vai elaborar one pages que são relatórios resumidos de cerca de duas, três páginas de cada um dos dois empreendimentos, para com que isso sirva de insumo para a próxima etapa, que vai ser a da oficina com os parceiros. Pode passar. Aí. aí vem a validação com os parceiros, que vai acontecer de 5 a 9 de dezembro, Desse ano, que é uma oficina virtual com os parceiros do Idesam, AMI, CINCELAB e de outros programas de aceleração. O nosso objetivo aqui é coletar a opinião de especialistas a respeito dos dois empreendimentos, para que esses comentários possam depois ser compartilhados e trabalhados com eles na próxima etapa. Então, basicamente, é uma troca de ideias que a gente vai coletar os principais insights e compartilhar isso é, para com que sirva de, de aprendizados para a gente. Os empreendimentos eles não participam de, dessa oficina, é uma oficina interna. E aí a gente chega na seleção final, que vai acontecer de 14 a 16 de dezembro. E aqui o nosso objetivo é refinar a, a definição das estratégias, modelo de negócio, tese de impacto, plano de ação e plano de monitoramento do empreendimento. Essa etapa vai ser uma etapa presencial, que vai acontecer... É, no estado do Amazonas, em Manaus, próximo de Manaus, não vai ser na cidade, vai ser é, num hotel floresta perto da cidade, e a participação nesse encontro será exclusivamente presencial, ou seja, não vai ter opção remoto, e é parte integral do processo de seleção, então essa é uma etapa que é importantíssima ter a participação de todos. E todas as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação vão ser custadas integralmente pelo, pelo nosso programa. E, e como que vai funcionar? Né? A gente já está prevendo que para cada empreendimento a gente vai ter é, dois empreendedores principais, né? como o Edu falou já para que é, um consiga complementar o outro caso seja necessário, se eu não consegue participar, o outro esteja presente. É, então a gente está prevendo aí é, duas pessoas por empreendimento. Podem ir mais pessoas, se o, os empreendedores quiserem, podem, mas aí a partir disso fica por conta própria, a gente vai estar tá custeando, é, tá custeando todas as despesas né de um, pelo menos um ou dois empreendedores para negócio. É, e aí a gente vai ter a apresentação de pitches para uma banca avaliadora durante esse processo, e a seleção final vai vai acontecer dos 12 Vão virar seis empreendimentos que vão ingressar no programa de aceleração. E a gente vai levar em consideração as apresentações de pitch, as análises que a gente fez anteriormente do negócio, o processo de diligência e a clareza da evolução do, do, dos empreendimentos, a partir de todos os trabalhos que forem feitos no nosso encontro presencial. E a divulgação dos selecionados e dos não selecionados vai ocorrer na semana seguinte ao encontro presencial. É via e-mail e o site do programa, que, como o Edu já falou, é, é o floresta mais Amazônia. Acho que só reforçando aqui o que a Gabi falou por último, turma, então é, a divulgação né, de quem for selecionado para aceleração e bem como quem não foi contemplado ele vai acontecer ali na semana do Natal, né? então na semana do dia 21 de dezembro, a gente vai fazer comunicações individuais com cada um de vocês, né, via o e-mail cadastrado na inscrição, mas também vamos divulgar no website para o programa começar em fevereiro. Obrigada, Edu. Acho que eu assumo aqui, né, Gabi? De volta. Bom, turma, algum microfone aberto? Peço para colocar no mudo, por favor. É, acho que algumas perguntas foram colocadas, né, Helena, no chat, acho que a gente vai... É está encaminhando para elas agora nessa última parte aqui de explicação mas pessoal se tiverem outras dúvidas por favor já vão trazendo aqui para gente é, vamos falar um pouquinho agora sobre os requisitos né então vou falar de quem que a gente espera né? qual que é o público do de, de o perfil de público que a gente quer é, atrair para essa seleção quais são os as, as requisitos né quais são as necessidades que cada um de vocês tem que contemplar para poder ser elegível então, em relação ao público-alvo, a gente está falando, a Dabi já, já trouxe em outros momentos: são negócios, né, empreendimentos que estão querendo gerar impacto positivo ali na Amazônia, né, então estão trabalhando com a questão de promoção da conservação, desenvolvimento sustentável, e a gente tem, de fato, essa questão de estar no território, na Amazônia Legal, é, fisicamente, né, o empreendimento, ou não necessariamente pode ter uma sede em outra localidade, mas que a principal atuação ocorra para um público beneficiário ali na Amazônia Legal. E a gente está falando também de um empreendimento que tem essa questão de não estar no começo da jornada empreendedora, então tem um potencial já de escalabilidade, geração de impacto e com isso, né, ele já está um pouco mais avançado ali na jornada empreendedora, então não está naquela fase inicial de ideação, de incubação. E também tem uma questão, acho que é super importante nesse momento que a gente vive no país, de não ter nenhum viés nenhum objetivo de atuação político-partidária. Né? Então, a gente está falando, sim, de ter um benefício, uma intenção de gerar impacto na Amazônia, mas descolado de qualquer questão político-partidária. É, aqui no Box Verde, respondendo, a uma pergunta que veio antes. Quem que pode, né em termos de constituição jurídica? A gente está falando que pode ter empreendedores individuais, MEI, mas a gente tem um, um leque amplo aqui, né? a gente não quis limitar apenas para empresas ou para terceiro setor. está falando que pode ter um empreendedor individual, eu acho que nessa questão vai tomar um ponto de olhar a equipe, né que a gente vai avaliar as competências da equipe, da liderança, então quando for um meio, talvez esse é um aspecto que possa ficar um pouco ali prejudicado, mas que a gente não está limitando a inscrição. A está falando de... Nesse ponto, é, perguntaram aqui se os empreendedores individuais precisam de MEI. Precisa, pessoal. Acho que não está explícito aqui, mas precisa ter uma constituição jurídica formalizada. Tá? Então, uma então, MEI se... também tem que ter um CNPJ. Então, algum tipo de iniciativa, um grupo de pessoas que não tenha uma composição jurídica manifestada no CNPJ, a princípio, né, não entra em nossas possibilidades. Avançando... Per... Perguntaram também se Cabe. pode ser MEI, é, acho que vale esclarecer que não é necessariamente só MEI, né? pode ser qualquer tipo de, de PJ, o importante Sim. é que tenha é, esse amparo jurídico legal por, por trás. Né? Perfeito, E aí avançando nas outras possibilidades, então a gente está falando já de, de empresas, negócios que estão em estágio avançado, né? que têm seus produtos já testados, validados no mercado, buscando escalar. Mais outras iniciativas que talvez trabalham mais com negócio de base comunitária, cooperativas associações de produtores e Então, aqui a gente não está falando mais uma vez apenas de negócio segundo setor, a gente está falando né de algo voltado mais para o terceiro setor, né inclusive organizações da sociedade civil. Então, que tem um, um, um leque amplo aqui de possibilidades, mas que tem essa questão que a gente acabou de comentar agora do da necessidade de ter um CNPJ formalizado. Ok? Vou passar aqui um ponto, a gente vai falar de mais alguns elementos. Então, setor de atuação. Aqui tem uma listagem grande, né, de é. quais seriam esses setores. Edu, é, só eu acho que as perguntas foram, uh, foram respondidas, as anteriores sobre público-alvo, mas caso alguém não tenha sentido contemplado aí as questões que trouxeram sobre público-alvo, por favor, manda aqui no chat que eu, que eu trago novamente. É, eu acho que teve uma, uma última aqui: projeto piloto de et etnoturismo pode concorrer, acho que depende um pouco da, de qual é a formalização do, do empreendimento. Acho que a, Edu, diga aí, o que, que, que você não, pensa? Não tem uma resposta, vou tentar aqui, <risos> ah, teria alguma coisa, Lenar Mas só trazendo primeiro esses dois outros pontos, então, o setor de atuação tem né, uma possibilidade ampla aqui, da, desde projetos que têm um foco, em trabalhar com pagamentos por serviços ambientais. Ah, é aberto até para a empresa. Pra... Pessoal, peço mais uma vez, por favor, que deixe o microfone fechado. Obrigado. É, mas também trabalhando com questões específicas né, de mitigação e adaptação de mudanças climáticas, fértil de carbono, né, como a gente está falando de Amazônia, tem toda uma questão de privilegiar e uma intenção trabalhar com a economia da floresta em pé, tudo é só sobre biodiversidade, a conservação da floresta. Então, aqui a gente também deixou aberto para não, não limitar né, as possibilidades, mas que também não poderia estar fora né, desse recorte. Então, até essa questão que você trouxe, Leda, eu confesso que eu desconheço, se entraria em alguns setores aqui, acho que vai ser muita análise que a gente vai fazer. E o estágio de maturidade, acho que tinha perguntado também anteriormente, o que a gente está definindo, como negócios que estão ali no estágio intermediário e avançado da jornada. A gente está colocando quatro critérios, então tem o um protéstico desenvolvido em fase de teste de mercado, Você então, o protéstico antecede um produto, então o protéstico precisa para testar de fato se a sua solução tem uma aceitação, tem o um interesse do público, não é necessariamente o produto final que você está ofertando para o seu cliente, é, o item está falando, sim, tem um produto testado, eu estou na fase de lançamento do mercado, então eu já, eu já eu já avancei na fase de protótipo, naquela concepção um pouco mais, é, é, qual seria a palavra, não finalizada, da é minha solução, né quando a gente fala de protótipo, mas aqui em produto a gente está falando, ó, já tem as características, eu consigo lançar para o mercado, e obviamente eu vou testar, de fato, qual que é o interesse e a procura desse produto. Né? O terceiro produto, ele tá lançado né, o segundo ele pode testar então eu tô aqui na fase de adaptação ou expansão do meu negócio né e muitas vezes a gente sabe que negócios como, como negócios de impacto né startups a, ao, o início ali da, do crescimento da organização não necessariamente é pela venda de produtos ele pode ter uma rodada de investimento né, então esse tem de empresa que está aí nessa nessa situação né, onde eu tenho um produto mas eu não estou necessariamente alavancando o meu negócio via o mercado, porque eu ainda tenho uma dificuldade de conseguir acionar esse mercado. Então, posso ter ali uma fase de que está procurando por folha de investimento, investidores né, de outras naturezas ali, Anjo, Semente. Ou o quarto, que eu acho que é o máximo aqui da nossa escala, é então, um produto validado, né, já tem um, uma penetração no mercado e está procurando um ganho de escala. Então, resumindo, são essas quatro e talvez complementando. Tudo que a gente está falando de uma fase de ideação, de projeto, ou seja, eu tenho uma ideia do que vai ser o meu negócio, essa iniciativa, a aceleração, não estaria contemplando. A Fernanda comentou anteriormente que o projeto Floresta Amazônia está trabalhando com outras etapas né, dessa jornada empreendedora, então uh, seria o caso de vocês estarem procurando né, quais são esses outros programas do projeto Floresta Amazônia, mas que não é necessariamente aqui o nosso da aceleração. Vou até fazer uma pausa ali, não sei se tem alguma pergunta específica. É, acho que algumas já foram... Diga, pode falar, Fê. É, não, só queria complementar, foi questionado sobre alguém, acho que a Paula questionou. Alguém questionou sobre participação em mais de uma modalidade do projeto Floresta Mais Amazônia, né? Eu acho que ela está se referindo à modalidade de comunidades, onde nós tivemos um edital aberto. A gente também vai ter da modalidade de recuperação e não existe nenhum conflito de interesse, nada que faça com que você, participando de uma modalidade, não possa participar das outras, tá? Obrigada, Fê. É... Acho que uma, uma pergunta que não foi respondida, se a gente recomendaria algum vídeo, curso online, qualquer material sobre pagamentos por serviços ambientais de linguagem acessível para que os comunitários da Resex interessados possam assistir para entender melhor do que se trata. Acho que a gente não tem nada em, em vista, mas uh, o que, que você sugere, Edu? Bom, acho que vocês podem mandar, ó, a gente vai deixar aqui o e-mail nosso, podem essa solicitação a gente vai procurar o que a gente tem de de material sobre o PSA para né, que a gente possa compartilhar com, com com vocês nesse caso específico da Resex, mas aí eu diria que também entender se a, a atuação né dessa iniciativa que acontece ali na na reserva ela não pode estar conectado com algum dos outros pilares né por exemplo a economia da floresta em pé a produção a né, de produção só subiu então, acho que a gente pode sim procurar, a gente tem alguns materiais, mas não exclusivamente tem que ser via pagamentos por serviços ambientais. É, mais uma pergunta aqui, é, da Atlas Florestal, né, do Vitor. Uh, olá, pessoal, atuamos com um agroflorestas, PSA e crédito de carbono muito forte em São Paulo, Minas Gerais e Rio, mas uh, temos muito interesse de expandir para a Amazônia. Podemos participar mesmo não tendo CNPJ nos estados pré-estabelecidos? Vitor, acho que a questão não é um CNPJ no território já, né? É, sim uma atuação, pelo que eu entendi, vocês não atuam ainda no território, né? mas tem uma intencionalidade. Pela questão do CNPJ, não teria reprimo nenhum, a sede não está ali no, na Amazônia legal, o que a gente vai ter que avaliar, sendo que vocês não estão atuando na Amazônia, é como que vocês pretendem, de fato, até quando, né? o horizonte de tempo, para que isso seja considerado. Tá, porque a princípio a gente está buscando iniciativas que já tem né, ali um, uma atuação, uma, é, um apoio local consolidado. Tá? Mas aí acho que para não descartar a inscrição, como vocês têm a perspectiva, acho que vale bastante vocês colocarem né, como que vocês querem, quando, que complemente o, a atuação que vocês fazem aqui no Sudeste. Tem mais alguma coisa, Helena? Acho que pode seguir, a, a Cybele respondeu, eu... eu já respondo aqui também algum comentário, mas acho que nenhuma dúvida no momento, pode seguir. Obrigado. Bom, pessoal, acho que os dois últimos itens aqui, com a gente está falando de requisitos, né? falamos de perfil de público, falamos de setor de atuação, estágio de maturidade, a gente está colocando aqui mais outros dois elementos, né? um, está falando de equipe e governança, também falamos um pouco, né? a Gabi já trouxe, a gente vai que... É, olhar é, qual é a composição dessa equipe, né não só o fundador, o CEO, engajado com o empreendimento, né? que conheça, obviamente, o negócio e o mercado dele que ele está se propondo, mas também né a gente olha a equipe, como que é a governança que ocorre dentro da organização e até com, com atores externos à organização, a gente também vai querer olhar essa questão de diversidade, então a gente já, já, a gente já trouxe a lente da, da questão de gênero, né mulheres, mas também olhar se isso consegue se o negócio está contemplando também uma visão mais ampla, né, com a questão de populações é, indígenas, de questões raciais, jovens, questões de idade, né, jovens, população racial é, negros, quando a gente fala do público LGBTQIA+, mais A, tanta sigla agora que é até difícil falar, e até pessoas com deficiência. Ou seja, a gente está falando aqui que existe um, um, um leque enorme, né, quando está falando de diversidade, que não é necessariamente a iniciativa vai ter que estar trabalhando com todos, mas a gente vai querer saber, né? quem tiver, isso vai ser um critério ali até para ter um diferencial. É, e o item 3, eu comentei um pouco assim, como que ocorre essa governança quando a gente está falando com a questão comunitária no território, né? então o um negócio se relacionando com a população que ali já já habita. Tá? E aí o último item é viabilidade financeira e impacto, que a gente vai querer né, avaliar ou né, que o, o pleiteante da inscrição ele dê clareza pra gente, como que está essa questão da viabilidade financeira, não necessariamente um negócio que tem que estar tá tendo superávit já, mas como que ele enxerga né, a possibilidade do negócio ser alavancado e conseguir gerar receita, né, sustentar, parar de pé, em relação ao impacto, como que de fato né, o impacto ele não está apenas no subconsciente, mas que ele está bastante explícito, né? qual que é o público beneficiado, como que vocês querem melhorar a vida daquele público, como que vocês querem medir é claro que nessa versão a gente vai através os conceitos de uma forma mais precisa, mas também já de partida ver o quanto que vocês já estão é, olhando para esse si. item, até a questão de monitoramento e mensuração, né? Pouco compromisso da organização em tornar isso como uma métrica importante, assim como é a gestão financeira. E, né, é, um pouco das clarezas gente quais são as necessidades de vocês, né? Porque vocês estão pleiteando a entrada no programa de seleção, significa que vocês têm muita coisa que possa ser melhorada aprimorada, então a gente também quer entender quanto que tenha clareza sobre quais são, de fato, esses pontos aí que vocês já identificam como sensíveis e cabíveis eles serem trabalhados na nossa aceleração. E acho que aqui é a última tela, pessoal, depois a gente pode abrir para continuar as perguntas, mas a questão de direitos autorais, né? Então, bom, primeiro que todo o direito autoral e intelectual da solução de vocês é, continua com vocês, e não é porque vocês participam da programação aceleração que vocês passam, a não serem os únicos detentores esses direitos, tá? então a gente queria deixar isso bem claro. Um segundo ponto é que a gente vai estar tá acessando e pedindo para vocês vários dados da organização, até dados pessoais da equipe, mas a gente só vai usar é, a título interno, né? então para nossas discussões de avaliação dos inscritos, as discussões que a gente vai ter com o PNUD-MA, processo de seleção, mas que isso não vai ser compartilhado de uma forma pública, a menos que a gente veja interesse em compartilhar com vocês para divulgação do projeto, mas claro que isso vai ter vai ter sido feito com a solicitação prévia do conteúdo é, e só divulgado mediante autorização de vocês. né? Então, a gente tem até a questão da lei recente LGBT, que né, nos, nos obriga e dá o um amparo para vocês de que né, as, as informações que são de vocês, que são solicitadas pelo programa para avaliar, os inscritos, que eles né, tenham respeito aí com a confidencialidade. Então, eu acho que é isso. É, turma, esse é o nosso e-mail oficial. Então, até o dia 31, que se encerra a chamada, fiquem super à vontade de qualquer dúvida que vocês tiverem, seja para entender melhor o programa, seja no processo de preenchimento do formulário, acontecer qualquer imprevisto ali ou, ou ficou alguma dúvida, mandem para a gente, tá? a gente vai estar acionando esse e-mail constantemente e dando uma devolutiva super rápida para vocês, para que né, a gente não perca tempo aí, de fato, até o dia 31, 10, não temos tanta gordura em, em termos de, de tempo mesmo. Ok? Acho que eu vou encerrar aqui a apresentação, mas a gente continua aqui aberto para algumas dúvidas, é, se não tiver tantas aqui do programa como um todo, a gente pode migrar para o último bloco que a Gabi vai apresentar um pouco do formulário. Tá bom. Pessoal, enquanto isso, eu vou compartilhar na minha tela aqui do formulário. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar agora. Podem mandar aqui no chat que eu estou tô, tô olhando. Compartilhando aqui a tela, me avisa quando vocês estiverem conseguindo ver já. Tá aparecendo aqui já, Gabi. Tá bom. Pessoal, é, a, o nosso formulário de inscrição está nessa plataforma chamada Prozas. E agora eu vou, vou passar com vocês como que é a carinha desse formulário, quais são meio que as perguntas que a gente está é, olhando e, enfim, mostrar para vocês né, como que é fazer uma simulação. Eu estou aqui num login é, teste, como se eu fosse Oi, uma empreendedora... Oi. Pedro, desculpa, será que dá para a gente você mostrar como que chega nessa página? É lá no site do, da chamada e deve ter um link, né? um botão. Sim. Vocês estão conseguindo ver a nova aba que eu abri ou está na página do prosas ainda? Tá. Sim. Bom, a gente entra aqui na, no site que falamos algumas vezes já ao longo da apresentação. Aqui já está aparecendo o webinar. Aí, ó, aqui no site já vai ter esse botão aqui, inscreva-se. A gente clica nesse botão e já vai direto para aquela página que eu estava antes. Vocês estão conseguindo ver a página do Prozas agora? Sim, Sim né? Tá, legal. É, então, aí aqui, aqui é o Prozas, eu estou logada como se eu fosse uma empreendedora, então vocês vão ver como se fosse vocês mesmos preenchendo. A gente... Bom, aqui fala um pouco sobre né, o, o projeto. Recomendo dar uma lida nisso, ten, tanto nisso quanto no regulamento também que está disponível no site. Aqui logo na página inicial, acesso ao regulamento, inscreva-se. Aqui vocês vão ter acesso ao regulamento, onde a gente vai estar tá tudo explicado por escrito que vocês precisam saber. É, então eu vou clicar aqui em inscreva-se, simulando a inscrição. Bom, primeiro de tudo aparece uma introdução, com as principais, com as principais informações, tá? aí aqui também aparece, um, ao, ao longo do formulário a gente pede a submissão do fluxo de caixa simplificada da matriz de indicadores de impacto. É, e a gente dá esses arquivos modelos aqui, caso isso não, não tenha internamente, vocês podem utilizar esses modelos para inserir as informações. Enfim, aí aqui começam as perguntas, vem, vem umas instruções básicas, né, de que a gente já falou, que de quando a, a chamada vai ficar aberta, etc. E aí, aí começa as perguntas, nome do projeto, a descrição, todas as perguntas que tem esse asterisco aqui em cima é que o preenchimento é obrigatório. E se vocês não preencherem esses campos, o formulário ele não vai deixar você concluir a sua inscrição. É... De qualquer forma, eu aconselho vocês a já irem preenchendo o formulário, não deixar para a última hora, é, e, ah, mas eu não vou ter tempo de terminar. Tudo bem, dá para salvar rascunho, ó. aqui do lado você consegue salvar como rascunho. Então, cada, cada pergunta que você for preenchendo, tudo que for mais complexo, que, que enfim, exigir é, mais de você na, na hora de preencher tal, já salva como rascunho para não correr o risco de perder nenhuma resposta sua. E você não precisa preencher tudo de uma vez, você pode ir preenchendo ao longo do tempo. Lembrando que a gente tem até o dia 31 de outubro para finalizar o, o preenchimento desse formulário. Então, nome do projeto, descrição do projeto, é, fotos, é, locais de realização. Aqui a gente está olhando para a, a região da Amazônia Legal. Aqui também a gente mostra né, quais são o, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e pede para você selecionar é, quais desses o seu, seu negócio tem foco e está atuando. E aí a gente vem para todas as perguntas de informações gerais, é, que a gente vai estar tá pedindo CNPJ do negócio, natureza jurídica, local é, da sede administrativa, é o, o principal local de atuação do negócio, sendo que o meu negócio não precisa estar localizado na região da Amazônia Legal, a sede administrativa pode ser fora dessa região, mas é, o nosso foco aqui para esse edital vai ser a atuação na Amazônia Legal, e se não atua agora, é, se tem previsão de atuação, é, e que seja no, no intervalo de tempo não muito distante. Enfim, prendas básicas do negócio, organização com ou sem fins lucrativos, principal ramo da atividade, etc. Eu vou passar para a próxima sessão. É, aí aqui no passo 2, a gente vai estar tá olhando para o empreendedor e a equipe. É, por que isso? Porque... O negócio, ele não é só feito do negócio em específico, ele também é composto por pessoas. E a gente tem esse olhar para as pessoas, então a gente gosta de olhar qual que é o perfil da liderança, qual que é o perfil da equipe, se tem liderança adicional, e aí que é opcional o preenchimento. É... E aí a gente passa para o próximo passo, que é sobre okay. a solução. Oi. É, veio uma pergunta aqui. O, o que significa o primeiro ponto sobre alterar o nome da proposta no perfil empreendedor para o nome, da, nome fantasia da empresa? Não sei se ficou muito claro. no primeiro Não ficou muito claro. É, assim, pessoal, o nome... Só, não sei se foi isso que foi perguntado, mas... Acho que é esse aí. ó perfil, Em seu perfil empreendedor, solicitamos que altere o nome da proposta para o nome fantasia da empresa. Ah, tá. Isso daqui é, por exemplo, caso a proposta tenha um, um nome diferente do que o nome. O nome fantasia é o nome da empresa, né? Então, por exemplo, o, o IDESAM, a razão social dele é Instituto de Desenvolvimento Sustentável da, da Amazônia. Mas o nome fantasia, que é o um nome conhecido, chama IDESAM. É, aqui, é, para fins de organização, a gente está pedindo para que você coloque o nome da sua proposta como sendo o nome fantasia da, da empresa, organização, o que quer que seja. Então, assim, talvez você vai estar escrevendo um projeto dentro de uma empresa que tem diversos. Então, se for esse caso, não, a gente está pedindo para você colocar o nome da empresa, para ficar mais fácil de identificar e organizar. E aí, depois, você pode descrever melhor sobre o projeto, dar o nome do projeto, mas... É, ninguém está pedindo para mudar nenhum nome, é só para fim de organização na hora de colocar o nome do projeto, colocar o nome fantasia da, da instituição, organização, empresa, o que for. Ficou claro? Acho que sim. sim. É, tem mais uma pergunta. Uhum. Uh, sou técnico da EMATER, é, PA, né? Temos uma, é, temos uma demanda nas aldeias das, não sei, TI, Baú e Mecragnotiri Me, para a criação de abelhas. Não tenho CRIPJ, como faço para ajudá-los? TI é terra indígena, Luna. Ah, desculpa. É. Ixi, aí fica um pouco complicado. É assim Para a participação desse edital, a gente precisa ter um CNPJ é, ou al alguma base para jurídico legal fundamentada. É, eu sei que para fazer o processo de abertura da MEI, se for o caso de ser uma MEI, ele é bem rápido. Então, talvez você consiga abrir uma MEI antes, antes de, de, de se inscrever para o edital. Edu, Lê, Nanda, né, se quiserem me complementar, mas eu vejo que para esse projeto precisa ter essa base, né? Então, se não tem CNPJ aberto, é importante que tenha, ou algo do tipo relacionado. É, então, a Paula até deu uma sugestão interessante aqui, se não poderia se associar a algum CNPJ existente. Então, acho que essa é uma, é uma alternativa, não precisa ser necessariamente o CNPJ de uma organização, mas o CNPJ de alguém que existe uma parceria, que existe um aporte, né? ali de, de relacionamento, então acho que essa é uma alternativa. A Gabi deu uma outra, que é que é abrir um, um CNPJ, mas a gente colocou como critério obrigatório de ter vinculado né, uma construção jurídica formalizada para que possa ter representação do negócio, até porque a gente vai procurar informações, né, que nem a Gabi trouxe, jurídicas, é, administrativas financeiras, então não, não é possível ter uma inscrição sem um CNPJ, mas a gente abre essa possibilidade, de estar junto com o um parceiro, já que a gente está incentivando que o empreendimento seja representado por um grupo de pessoas, não necessariamente só as pessoas e equipe da iniciativa. Tá? Uhum. Ótimo, Edu. E aí, é, pessoal, se for o caso de ter, é, enfim, o CNPJ de, de algum parceiro vinculado, é importante que tenha algum acordo vinculado a isso, assim, mesmo que seja um termo assinado por ambas as partes, de que o parceiro está vai enfim, ceder o CNPJ dele para a execução do projeto algo relacionado a isso para com que a gente tenha uma, uma segurança jurídica maior, mas acho que super pode funcionar, encontrar algum parceiro é, que possa contribuir dessa forma e também aí esse parceiro estaria se voluntar, não voluntariando se complementando a participar junto do processo, não só da seleção como da aceleração, tá? então acho que entender também que não é só capital um CNPJ, mas sim que o diretor do CNPJ também seja um beneficiado dessa nossa iniciativa. Gabi, só para uma última pergunta aqui que veio da Paula: não tem ME nas opções? Bom, acho que a gente pode eventualmente colocar ME, Gabi, ou se como as inscrições já estão rolando, é, a gente colocar, colocar como colocar outro, outro, né? Uhum. É, você pode fala, colocar, colocar outro. como outro. Uhum. E aí, aí você especifica. É... Então, pessoal, eu vou passar aqui para o próximo, que é a sessão 3, que é sobre a solução. Então, aqui a gente vai falar sobre o negócio em si. Então, qual que é o problema é, do mundo que o seu negócio resolve? Como o seu negócio resolve esse problema? Quem são as pessoas impactadas positivamente pela solução? E por aí vai. Aqui são todas as perguntas do negócio em si. Aí, no próximo passo, que é o 4, a gente vai estar tá olhando para impacto mais especificamente impacto socioambiental. Então, por exemplo, perguntas. É, o seu negócio gera impactos sociais e ou ambientais positivos atualmente? É, nos conte sobre os principais resultados relacionados ao, aos impactos sociais e ambientais gerados atualmente, quais indicadores você utiliza para medir? Quais são as metas de impacto social e ambientais positivos que o seu negócio possui? E por aí vai. A gente está olhando aqui para impacto. Aí depois, a gente vai estar tá olhando para... Fase do negócio, ou seja, para o nível de maturidade. Aí a gente pergunta em que fase da jornada empreendedora do seu negócio está, é que a gente dá todas as fases segundo a nossa metodologia, vai estar olhando para a ideia, validação da ideia, protótipo, piloto, MVP, organização do negócio, tração, pré-escala, escala, ou se não tiver certeza, pode sinalizar ou não tenho certeza mas aqui, pessoal, a gente recomenda fortemente que essas que respostas sejam mais objetivas possíveis. Então, assim, se você acha que o seu negócio está em MVP ou organização do negócio, seleciona o que você acha que mais se encaixa antes de ir direto para o não tenho certeza. Inclusive, aqui do lado, é, a gente dá uma breve explicação de cada uma das etapas. É, aí outros, outras perguntas, por exemplo, o negócio já passou por algum processo de aceleração ou de incubação? Isso lendo para a gente analisar qual que é o nível de maturidade do negócio. Se sim, quais? É, qual fonte de receita do seu negócio? E por aí vai. Aí a gente chega na próxima sessão, que é expectativas e demandas do negócio, que a gente vai estar tá olhando né, quais são os principais desafios do negócio atualmente, Quais são as principais metas da empresa nesse momento, equipe financeira, etc. Ou seja, tipo, né, dentro desse programa de aceleração, o que, que é mais esperado, quais são é as principais demandas, quais são os principais pontos que vocês é, veem que seja mais importante olhar agora nesse momento. E aí, depois, próxima, a próxima sessão de preenchimento do formulário é onde a gente pede a submissão de alguns documentos, como, por exemplo pitch ou um, um documento ou CV do negócio, logotipo, se, se já tiver, planilha de fluxo de caixa simplificado, e aí a gente pede para que use aquele modelo que a gente disponibilizou inicialmente é, no formulário, foto que represente o negócio, planilha de monitoramento, e enfim, por aí vai. É, aqui tem todos os arquivos que vão precisar ser anexados, e é muito importante que anexe, inclusive... É, é essencial para o, o, a finalização do preenchimento do formulário. E, de novo, como esse formulário ele é um formulário é, que, ele é um, que ele é extenso, sim, não um extenso, cansativo, mas assim, um formulário de inscrição que, que requer informações gerais do negócio, e, é, anexo de documentos tal, a gente recomenda fortemente que vão salvando os rascunhos para com que essas informações estejam sempre salvas e não gerem nenhum tipo de retrabalho, é, para vocês. Gabi, acho que vale a pena só reforçar é o que está falando né, dessa questão de ser longo. Turma, é, para a gente é super importante ter o máximo de informação de vocês a partir do momento que vocês fazem a inscrição. Então, quanto mais vocês puderem dar as informações que são do Anexo, acho que a gente ganha para poder qualificar melhor vocês frente é, a todos os inscritos que vocês vão ter. Acho que esse é o ponto número um. O ponto número dois a Gabi explicou que depois do processo de seleção, ele, a gente vai ter entrevista, a gente vai solicitar documentos para vocês. Então, também é uma forma de ganhar tempo. Né? Então, a gente pode ir para uma entrevista, ou a gente já pode não usar solicitar um documento, porque vocês já trouxeram isso para a gente. Então, assim, não é que não seja que seja obrigatório agora, mas acho que tem que ter um benefício vocês conseguirem disponibilizar esses materiais antes. Acho que tanto para vocês se qualificando melhor do, do negócio, quanto para a gente, eventualmente, de procurar essas informações posteriormente. Exatamente. E a gente desenvolveu esse formulário pensando no empreendedor para que fosse assim o mais fluido possível, para que não gerasse travas e não fosse exaustivo. Então, assim, o, o, é, um, é um formulário assim como o Project. E a gente teve, teve esse olhar para que não ficasse realmente cansativo, né? Para ninguém. Então é, eu espero que, que seja o melhor possível. E aí, é, depois das perguntas e anexos dos documentos, a gente é, tem esse campo aqui de complementaridades, né, então assim, ah, se tiver algum arquivo a mais que você queira compartilhar, aqui é o momento de adicionar, links que você queira compartilhar também, é, recomendamos que coloque aqui os links, é, redes sociais, vídeos, enfim. Aí aqui, só dar o check, né, ao enviar essa proposta, declaro que sou o titular, os dados de preenchimento, estou ciente que os mesmos serão utilizados pelo patrocinador com a finalidade de ser avaliado no presente edital. Então, pessoal, todos os dados que forem compartilhados aqui vão ser usados único, exclusivamente é, como critério de avaliação do edital e também como, como critérios né, ao longo da, da aceleração, essas informações elas vão ficar guardadas, mas elas vão ser usadas com essa finalidade. E é isso, pessoal. Com isso, a gente, a gente termina de preencher. É, eu não vou conseguir submeter agora, porque o formulário está quase que inteiramente em branco, né? ele não vai me deixar submeter, mas dá para salvar como um rascunho. Sim. É, e aí fica no seu login de acesso lá. E aí, quando você for entrar novamente para continuar preenchendo, é, ele vai parar, ele vai te dar a tela de onde você parou. Então, as, as perguntas que já tiverem Preenchidas vão continuar preenchidas e as que estiverem em branco vão estar tá lá para você continuar o preenchimento. É, pessoal, acho que tá, da minha parte de simulação do Prozas era isso. Tem alguma pergunta? Vocês querem que passe para alguma sessão ou, ou algo do tipo? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou... Parar aqui de compartilhar a tela e voltar. A Paula tem uma pergunta. Vai fazer, eu acho, Gabi. Pode falar. Tá Pode escrever. Ela está escrevendo. Tá bom. Sem pressão, Paula, tranquilo. É, fica tranquila. Gente, enquanto a Paula está escrevendo, eu acho importante a gente reforçar que a gente tem outros editais do Floresta Mais Inovação, inclusive né, alguns questionamentos sobre negócios que estão no estágio mais inicial de desenvolvimento, que se enquadram num, no eixo de originação, que ele tem como objetivo originar mesmo novos empreendimentos né? fornecer recursos para o desenvolvimento do conceito, da ideia, do produto, de todo o modelo de negócio. Nesse caso, não tem a necessidade específica de ter o CNPJ. E esses editais, eles têm uma previsão de serem publicados no primeiro semestre de 2023. No momento, a gente está é, selecionando as instituições que vão implementar. Tá? Obrigada. Obrigada, Fê. Muito bem colocada. É, vou trazer aqui as, as dúvidas da Paula. Uh, se o projeto está no nível 1 e 2, o fluxo de caixa ou matriz de indicadores de impacto entram como? O fluxo de caixa é da empresa ou da proposta? É, nesse caso seria uma empresa com várias propostas e vocês querem submeter uma das propostas para o programa de aceleração? Se for isso, isso aí, aí eu, eu acho que o que mais adequa aqui é um fluxo de caixa da proposta em si, porque se for da empresa, a gente vai estar tá olhando para vários dados que, que, não, que não vão ser relevantes para o edital, então seria o da proposta, e aí pega o, um modelinho do Excel que a gente deixou em anexo e faz o preenchimento das informações por lá. Ela disse que só que está no nível 1 e 2 de maturação. É, tá, então, isso significa que está na fase da ideia, né? Mais ou menos. Tá. É, então, esse edital, o foco dele é, não é originação e ideia. O, o foco dele aqui é negócios em fase um pouquinho mais avançada, onde o produto ou o serviço já estejam validados. Então, eu não sei, assim, fica a seu critério. É, a in, fazer a inscrição ou não, mas a gente já está alinhando com as expectativas de que não vai ser o foco para esse edital. E que, por exemplo, os editais que a, que a Fi acabou de falar, que vão acontecer no, no começo do ano que vem, que vão ser justamente os de originação e incubação, o foco vai ser esse. Assim, é, fica a seu critério, se você quiser inscrever, a gente vai analisar com todo prazer, mas reforço que aqui o foco já, já são negócios que já estejam um pouco mais avançados. É, a Bruna Santos uh, perguntou, o edital contempla algum apoio financeiro para aceleração? Esse edital, em específico, é, ele não contempla investimento, mas a gente vai dar visibilidade de todos os negócios a possíveis investidores. Então, do ponto de vista estratégico, é muito bom. É, e o apoio financeiro que a gente vai dar é, nos encontros presenciais, é, o, o edital vai financiar a ida dos negócios para esses encontros. Então, é, vai ser subsidiado por nós. É... Emater, temos uma associação de assentados que é parceira dos indígenas, porém o fluxo de caixa é mínimo, ou seja, somente as contribuições dos sócios para os encargos sociais. Ela pode propor? Sim, pode. É, pessoal, isso fica para todo mundo. Lembrando que assim, aqui é, lógico que a rentabilidade é um ponto legal, importante. Mas, mas aqui, mais do que isso, a gente não vai estar tá olhando só para a rentabilidade. É, e, então, assim, se, se a preocupação é, ah, eu não estou gerando lucro, pode se inscrever. Tipo, os negócios, assim, a, a, gente, a gente entende, né, que muitos deles demoram um certo momento para gerar lucro. E tudo bem, não tem problema. Esse não vai ser um critério agora, nesse momento de seleção. Então, podem sim se inscrever, independente de ter um nível alto ou baixo de receita, a gente recomenda que se inscreva. Acho que por enquanto é isso aqui. Não temos mais nenhuma pergunta. Alguém tem mais alguma questão? É, Paula, eu te respondi, que você pediu para repetir, era, era essa a sua dúvida? Uh, quando que os editais saem, os outros editais uh, de ideação? Maravilha. Uhum. Lena, deixa eu só trazer uma... não um, um perguntaram, mas eu vou ser inscriído aqui. É, pessoal, na aceleração, né, os seis meses, a gente... Comentou que é importante ter pelo menos duas pessoas representando o empreendimento nas atividades. A gente vai solicitar um mínimo de 75% de presença nas atividades. Tá? Então, assim, obviamente, se tiver uma eventualidade de toda a equipe não conseguir participar, ok, mas também não vai ser uma coisa que a gente não vai estar tá contabilizando. Então, é importante. A gente vai disponibilizar para vocês depois o calendário completo de todas as datas das atividades, mas existe um compromisso também dos participantes de estarem nas atividades do programa, e aí eu tô falando de todas, né, mentoria, encontro presencial, webinar, assessoria, tá? Então, acho que já adiantando isso, que é uma contrapartida que a gente espera de quem estiver participando dessa oferta de apoio técnico e de relacionamento. É uma última pergunta aqui da Paula, uh, se existem os níveis de maturação nesse edital, por que o foco não está também nesses critérios? Eu estava no mundo. desculpa, eu estava escrevendo aqui no, no chat. Você pode repetir, por favor? É, se existem os níveis de maturação nesse digital, porque o foco não está também nesses critérios? Em relação ao oh. nível de maturidade, É, mas a gente a gente falou que a gente vai que a gente que o nosso foco aqui é negócios em fase intermediária e avançada e a gente vai avaliar isso pelo, pelo preenchimento do formulário não só relacionado a essa pergunta, mas em outras perguntas também. Acho que a pergunta, ela, é, ela tem todos os estágios para a gente, inclusive, avaliar se o estágio é adequado para esse programa, né? Mas está uhum, no regulamento, uh, ah, o estágio... Sim, sim. É, mas está lá, né? O estágio que a gente está olhando uh, está descrito no regulamento também. Exato, exato. É, a gente está colocando aqui todas todas as fases, né, até mesmo, né, porque se a pessoa colocar a ideia, a gente vai falar, ah, vamos entender melhor essa ideia mesmo, tipo, a partir dos números, a partir de como foi o preenchimento do restante do formulário, mas é que tem tudo, lógico que o, os, é, os negócios que tiverem um nível de, de maturidade já avançada, é, a gente vai olhar as, todas as informações preenchidas no formulário para entender se tá mesmo, e esses negócios, eles vão ter uma pontuação maior de acordo com o preenchimento do formulário, porque a gente está entendendo que eles é, estão mais adequados para esse edital, né? eles se encaixam melhor para esse contexto. É, mas, assim, como a Fernanda já disse, a gente va... o PNUD ele tem outros editais de originação e incubação, que se não for o caso de pertencer a esse, pode se inscrever no, nos outros também. Acho que, que é isso. Não temos mais perguntas aqui. Agradecimentos. Paulo agradeceu, Zuka agradeceu. Tá bom. Qual, qualquer que... dúvida. Desculpa, Gabi. Só para falar, qualquer <risos> dúvida mais, uh, só mandar lá pelo e-mail, que a gente responde também. Sim. E fazendo o link aqui com o que a Ale falou, pessoal, é, enquanto vocês estiverem preenchendo o formulário, se surgir alguma dúvida ou se tiver qualquer tipo de problema no preenchimento, pode mandar as dúvidas para o e-mail da Amaz. Eu vou mandar aqui no chat o e-mail, mas é o AMAS.idesam.org. Acho que estendeu o agradecimento para todo mundo que se interessou em vir aqui nesse papo, né, pessoal, acho que também é do nosso interesse que a gente consiga captar Estão escritos e selecionados, seja acelerados, então agradecemos também o tempo e interesse de vocês, e estamos à disposição até o dia 31 né, desse mês. A gente vai estar totalmente abertos aí para vocês tirarem dúvidas, a gente vai até ajudar vocês no preenchimento de alguma informação que não esteja sido né, clara ali na hora do preenchimento. Sim. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, é, agradecimento especial aqui em nome do, do IDCM e da Mais. Obrigada também, é, pessoal do SenseLab, pelo PNUD, MMA, que puderam participar aqui com a gente, especialmente aos empreendedores também. Espero que tenha sido esclarecedor esse, esse webinar, e a gente segue à disposição, em caso de dúvidas, por e-mail. Acho que só um complemento último, Gabi. Essa gravação vai estar disponibilizada para vocês, a gente só precisa decidir se vai estar na, no site da chamada ou vai estar em outro canal. Mas, de qualquer forma, no, no site da chamada vai ter uma informação de onde vai estar, se vai estar lá ou em outro, outro canal, tá? Então, fiquem à vontade também para acessar e compartilhar com outros empreendedores. Eu tenho certeza que vocês, nessa jornada difícil de empreender no Brasil, devem ter outros parceiros aí, outros aventureiros. Então, também, a gente estende o convite para quem vocês conhecerem das suas redes. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Vou interromper aqui a gravação e fechar a reunião. Tchau, tchau. para todos. Tchau, tchau.